Pô, mano, só te... não tem suporte no servidor, não, mano. Não é possível, velho. Não tem suporte, não, mano. E agora? Vou fazer um pick especial aqui, velho Alistar top não, dog Por que Alistar top, galera? Por que, mano? Alistar top, mano? Tô, tô vendo que eu vou ter que meter o louco, mano Fazer uma gameplay diferenciada, velho Tá ligado? Um bagulho meio, meio bizarro Pô, mano, pior que com o um time full AP, desse jeito que tá aqui, né, mano Sabe qual que é o boneco Aqui, galera? O boneco É cena, mano Não é possível que eu vou fazer isso, velho É o boneco, mano O champion, véi. Olha ah lá o Lucival. Por que que será que o Lucival tá jogando de Alistar Top, hein, mano? Bom, nossa composição ficou boa, galera. Querendo ou não, o Alistar Top vai ser um bom engage, mano, no mid-game, né? Acho que é tudo nosso aqui. Ó, quer vir aqui, ah, amigão? Vamos ver. Coitado do Gugu, mano. Tá bom, mano, treinar assim não é tão ruim não O problema é que o Graves pode vir aqui Foi, ruim, foi tão ruim não isso aqui, hein, galera Aliás, foi sim, porque a Z tem uma só, o Z tem duas Tá sem combo ele, hein, mano Flacha mesmo, viu, primão? Aquela crocância, meu Django é inteligente Ele tela o game, né, mano? E vê a situação Hum, vou fazer bota porque é Hakann, hein, mano Tem um Bob speedzinho contra ele E aí, dragãozão de cria? Ainda bem que a Nida, essa Sanidade ali parece que joga bem, véi. Ah, esse mano, dragãozinho com aquela crocância Torcer pra esse Ryze jogar bem, mano Se o Ryze for bom, é tudo nosso Por que esses caras tá com tanto medo, hein, véi? Vocês acham que a Nida tá aqui ainda Esse, esses caras estão tá jogando tão safe que quando eles irem é pra cima, o Django deles vai estar tá aqui, tá ligado? Pode reparar que vai ser mais ou menos isso, velho. Boa, zainha. É isso aí, velho. Impõe respeito, mano. Corre muito, amigão. Que isso? O que, que você tá fazendo, Gugu? Que que é isso, esse Gugu, mano? Nossa, ele jogou muito feio, não? O Gugu, brutal? Mano, foi muito feio o jeito que ele jogou, véi. E o Graves tava por perto, hein. Pelo menos ele não par de wave, não. E ele tem flash ainda. Vamos lá no seu blue, hein, paizão. Tá geral aqui, véi. Tô aqui, bebê. Tô aqui, bebê. Tô aqui, mano. Tô aqui. Eu já tinha visto o Invade antes ele acontecer, velho. Tranquilo e calmo. Tranquilo e calmo. Nice, hein, galera? Outro game, hein, velho? Meu time tem 5 kills. Eu participei da 5, mano. Vamos ver o meu guerreiro o Lucivaldo, né, mano? O cara adora jogar de Alistar Top. Vamos apertar tab e ver como tá a situação dele, né? Tá morrendo. 42 de farm a 83. Dale, Lucivaldo. Olha lá. Combo, olha lá o combinho dele. Ó, ele dá um combinho. Ele avisa a Mia. Ele é um bom player, pelo menos. Continua, velho. Continua de folgado, velho. Sabia que esse cara ia fazer isso. Merda. Vai, Gugu. Gugu, Gugu. Gugu brutal, Gugu brutal. Mandar um tá suave pro Gugu ainda. Segundo drag, torcer pra ser alma de fogo, véi. Please, alma de fogo, véi. Faz essa pra nós, Riot. Alma de fogo, alma de fogo, galera. Bora. Cuidado com R. Mano, essa Lux dá o Rome, hein, mano. O cara sai da lane pra caralho, velho. O Lucivaldo tá de sacanagem, mano. Na moral, velho. Solado, amigão. Solado pelo sup do Lucivaldo. O bom que nosso, nosso time tá jogando bem, velho. Peguei ele, ó. Ah, qual foi, velho? Qual foi, galera? Era só sair fora, mano. Drake, hein, Lucivaldo? Cola com nós, maninho. Mandar um maninho pra nós ficar amigo. Uhum. Aham. Tá porra, mano. Os caras já tava tomando caldo ali, mano. Nós tínhamos que puxar mid primeiro, pô, não? Caralho, velho. Quase que eu não morro ainda, hein, mano? Boa, Gugu. Mandar um boa pro Gugu. Bom, a única preocupação real é o Gnard, hein, mano? É só ele, mano. Literalmente só ele, velho. Pera aí, pera aí. Só deixa o um like e um comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Salve, Akinzy. Um ano acompanhando live podia comemorar com o Valeu, viu, Thiago? Obrigado pelos 12 meses, meu menino. Tamo na busca, viu, paizão? Ó, eu dou dano nesse cara, velho. É isso, ninguém botava fé Ó oh, o Lucivaldo, galera Ó oh, o Lucivaldo TP do Guinard, vira no TP, vira no TP Deixa que eu fico na sua frente Ah, velho Perdido. Vamos arriscar Fazer Barão em 3 Vambora, velho Dá pra fazer, mano, eu dou dano, velho Todo mundo dá dano, ó Brincadeira não, mano, Tá com o Lucivaldo Meu Deus, o Lucivaldo vai fazer a P, galera O Lucivaldo faz capa de fogo E capítulo perdido, mano Fala, Marquinhos, O Lucival. Você lembra o dia que você começou a streamar? Lembro, 25 de junho De 2019 Mano, vamos drag, galera, não? Que tal? Tamo pertinho da alma, mano, vamos lá, vamos lá Aproveita. Ó, matar o Gnar. Missão matar o Gnar de novo, velho. Vamos lá. O monstro que o Lucivaldo criou. Nossa, tomamos no um palminho maneiro aqui, velho. Ah, o Lucivaldo tá matando geral lá atrás, tá? Mano, com qual outro suporte eu ia fazer isso que eu fiz nessa luta, velho? O dano que eu dei, a cura, tudo, velho Tá doido, filho. Supzinho macio desse aqui Ah, quem diga que a, que a cena é ruim, mano Uma pezinho pra ganhar move speed, dois low, pega o fog O E, nossa, o meu E salvou eu, mano E o Greivão se fodeu, foi por causa do E Daqui a pouquinho tem alma, vambora o Lucivaldo fez gelinho, galera Ah, mano, olha esse cara, né, velho oh, oh. Vamos lá no Lucivaldo, mano Dá uma atenção pra ele eu e o C, Lucival, é eu e o C! Beleza. Dá um quê, Lucival, dá um quê, dá um quê. Caralho, ah, se a Nidali não acerta a lança, eu tava morto, tá? A lança dela me salvou. Deixa eu aparecer primeiro, que eu dou slow. Aê. Só estralada, mano. Tá maluco. Barão 30 sec, acho que eu puxo mais essa e Vamos lá. Se esse jogo durar muito, eu vou tentar fazer um recorde aí de 200 almas, mano. Eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita. Calma aí, paizão, com calma, com calma. Alma é o caralho, né, mano? Rebenta esses caras, velho. Vamos, vamos, vamos, anima, anima. Aqui é base, hein, mano, sem trollar, velho. Só dá recal, velho. Deixa eu ver se eu faço algum item Nossa, eu parei meu B na hora, velho. Salve. salve Vou base agora É, eu não vou não, velho. Caralho, eu tô, matando, tô dando auto-ataque sem tá mexendo meu boneco, velho. Caralho, eu tô matando os outros sem mexer o boneco BAU! Toma Valeu pelos quatro meses e o Gumi Meu Deus, velho. O bagulho, o auto-ataque automático rebentando, velho. Então toma Nossa, ainda bem que eu stunei o Gnar, velho Mas eu vou morrer igual Vou nada, mas é mó zica, porra Mano, olha, olha o impacto da cena nessa partida, velho Toma esse stun aí, amigão Nem viu da onde, né? Caí com o Alistar top, olha no que deu, velho Que isso, mano Ô, oh, que cena é essa, hein, galera Caramba, foi isso mesmo, velho Bravo, mano Tá, 23 pontos aqui, 866 Deixa eu ver o dano Nossa, eu fui quase top dano da partida, hein, mano Olha o Lucivaldo, mano, com o seu Alistar top, mano Olha o Alistar top, mano